Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Quais os abusos cometidos pelos envolvidos em um processo judicial que podem gerar condenação a quem mente na justiça? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o juiz Kleber Wack, do TRT de Goiás. Muito obrigada, doutor, pela sua presença foi aqui. Mim é um prazer. Retornar à minha casa, né? É, porque o senhor já foi, já trabalhou à toa aqui no TRT de Mato Grosso. Sim, na, bem no início, a primeira gestão da, da presidência do TRT daqui 92, 93 aliás a 94. E o senhor também é formado aqui na UFBT? Formado na UFBT. Em direito. É, exatamente. Então, Bem-vindo de volta a casa. Obrigado. E aproveitar o senhor para esclarecer. A gente fez a pergunta no início sobre esses abusos uh, cometidos, se a pessoa pode ser condenada ou não, quando ela mente na justiça. E a gente começa perguntando, não é, não é de se esperar, doutor, que a uh, um processo, tendo duas partes, duas versões, alguém esteja mentindo? Sim, é, exatamente, o um processo nós sabemos que é um instrumento para a resolução de conflitos. Então, desde que a pessoa tenha esteja em litígio com outra pessoa, é, querendo determinado bem, determinada prestação, e haja uma resistência em relação àquilo que ela, ela pretende obter, nós temos um conflito estabelecido. E aí a solução um estado democrático, é que esse conflito seja resolvido pelo judiciário, senão seria resolvido pelas próprias pessoas. Seria a, a, o que nós chamamos de justiça com as próprias mãos. Né? Quando esses conflitos vão para o processo, evidentemente, isso que você está colocando, é, nós temos versões estabelecidas. Aí eu, eu dizia, né, é, um velho ditado da minha mãe, quando dois não um se entendem, um está mentindo. A questão da mentira e da versão é que geralmente elas não são sinônimos. É, a versão é a visão sobre determinada situação de direito que uma pessoa tem sobre aquela questão. Essa é a versão. Ela tem o seu entendimento baseado na lei, no fato que pelo qual ela passou. Vamos pegar um exemplo de uma colisão de veículo. Né? É, cada um acha que está correto na sua direção e, e baseado em quê? Uns dizem, ah, você bateu na traseira, então você está errado. O outro diz, você estava dando ré, então quem está errado é você. Né? Então são versões é, sobre o mesmo fato, apoiado em concepção do direito é, sobre aquilo que aconteceu e cada um acha que tem direito sobre a, sobre a questão. E, e, e essa versão então, não pode ser interpretada como mentira. Agora, a mentira realmente que, que pode vir a, a provocar é, decisões que acarretem sanções às pessoas, são é, fatos que aquela pessoa conscientemente tem plena noção de que não são verdadeiros, são inverídicos e sobre a inveracidade ela quer construir a pretensão para alcançar um, um, esse direito pretendido. Esta é a mentira, essa, essa é a distinção entre inversão e mentira. Tanto, se, tanto faz apoiar a sua pretensão sobre um fato que ele tem consciência de que não é verdadeiro, como também ah, ah, apresentar a sua defesa, a sua argumentação de defesa sobre um fato que eh, tem plena consciência de que não é verdadeiro. Se no processo, durante a instrução, se descobrir que aquele fato eh, não é verídico e que ele não se apoia em versão, mas na plena consciência de uma deturpação da realidade, o, a parte pode ser... É, qualificada como litigante de má-fé, né? litigante desleal, e receber as punições que, que agora vão, vão estar na Série T em sessão própria do seu código, né? e que já estava no CPC. Mas que havia uma relutância, uma certa timidez de se aplicar no processo de trabalho, justamente porque o processo de trabalho é um instrumento voltado para resolver os, os conflitos dos trabalhadores sob o princípio da proteção do trabalhador. É preciso dar o um amparo, permitir que aquele trabalhador vá à justiça sem medo de apresentar a sua causa e ser punido porque não conseguiu lograr êxito e provar tudo o que alegou. Então essa parte agora vai estar é, contida na, na, na CLT. CLT em função da reforma trabalhista? Em função da reforma trabalhista. Isso ao trazer para o processo do trabalho um dispositivo, aliás uma sessão, contendo basicamente as mesmas regras que já estavam presentes no CPC de 2015, é, encerra a polêmica sobre a aplicação da litigância de uma fé no processo de trabalho. É sabido que é aplicável e nós precisamos enfrentar o desafio dessas regras à luz da, da interpretação que temos que dar do princípio da proteção do trabalhador. então Mas também é preciso, é, é, eu vou frisar novamente, é preciso ficar claro, é, o trabalhador não tem que se intimidar em apresentar a sua causa em juízo, desde que ela esteja baseada em, em fatos, cuja versão, ou seja, a percepção que se tenha daqueles fatos, seja razoável, seja juridicamente aceitável, ou seja, um advogado pode é, prestar a consulta e assistência é necessário a um trabalhador, às vezes um advogado de sindicato, né, se, é, se o trabalhador não tem condição de, de pagar um advogado, e esclarecer ele, olha, a, os fatos são esses, eu, eu me sinto violado no meu direito, muitas né, vezes ele não sabe explicar bem porquê, e vai, vai através de um advogado é, receber uma consul, um parecer, se, se está correta aquela impressão dele. Né? Estando correto, ele não tem que recear, vir à justiça do trabalho e apresentar a sua demanda. O senhor uh, relacionou, falou dessa proteção, é, desse olhar para, para esse trabalhador é, como forma de garantir que ele possa acionar a justiça e contar, né, o, uh, pleitear os seus direitos. No entanto, a litigância de má-fé, eu queria que o senhor explicasse isso pra, um pouquinho mais para nós, ela não é, é exclusivamente aplicada ao empregador, não. mas a, a todo mundo que mente, né? Essa mentira Exatamente. no processo. A, a, a, aí tem duas coisas, não sei se... É, é, eu vou tentar colocar. É, eu dizia na, na palestra que, que fiz agora... É, nós temos a questão da, da ética do processo. O processo é um instrumento ético. A sociedade não construiu leis e criou o processo para que ele servisse para atender a, a, as finalidades maliciosas. É para fazer o direito em concreto, aquilo que está na lei, é, se transformar, se consolidar concretamente. Apesar de que comumente a gente ouve falar muito, né, doutor, de, do processo ser usado, dos recursos serem usados para você protelar. Ah, é, assim, a, a sociedade tem muito essa impressão de que o processo judicial ele é um instrumento especialmente de quem tem mais dinheiro, recursos bons advogados para eternamente se estender aquilo e não é, solucionar veja, e, e, e olha em particular a questão do ajuste do trabalho não é tão necessariamente a questão do poder, porque aqui graça é o princípio da proteção é o suficiente mesmo assim o ajuste trabalho também é muitas vezes alvo de críticas boa parte das vezes de maneira injusta de que é, as reclamações trabalhistas se transformaram em verdadeiras aventuras jurídicas. Né? E aí entra aquela questão que eu estava dizendo. O processo em si ele já é um instrumento ético, ele não, é, ele não é, é criado para veicular malícia. Então, se houver veículo é, de pretensão maliciosa, ou de defesa maliciosa, já há uma deturpação do processo. Aí nós começamos a qualificar a questão da má-fé. Essa questão da litigância de má-fé as regras são voltadas para as partes ou intervenientes, que são terceiros, que vêm para o processo. Elas não são voltadas aos profissionais que estão atuando, que, que é o juiz, o promotor ou o advogado. São as partes. Por quê? Nós estamos lidando com a questão subjetiva, ou seja, com a pretensão daquela parte que veio litigar e com a, a resistência daquela parte que veio se defender. Então é uma regra voltada especificamente para essa, essas pessoas, ou terceiro, né? um terceiro é qualquer pessoa que tem o um interesse jurídico também na questão e quer participar do processo. Então há uma vinculação subjetiva da vontade deles, do que é íntimo deles e por isso a regra é voltada para eles. Mas não só um instrumento como o processo é um instrumento ético, nós temos também a boa-fé objetiva, que é processual, que já havia no Código Civil e que também está no artigo 5 do CPC e não há mais também dúvida de que ele deve ser trazido na interpretação do processo de trabalho. O que é essa boa-fé objetiva? É agir né, ter uma conduta de acordo com o que se espera, se nós temos um ordenamento, se veicula a, é, a questão dos direitos e se na justiça vamos buscar, buscar a concretização desses direitos, o que nós esperamos é justamente aquilo que você colocou na primeira pergunta, que o processo, apesar das versões distintas, apesar das, do, do antagonismo, do conflito estabelecido e a gente tem que ser razoável entender que o conflito em si é natural ao processo, não é necessário que para se conquistar um direito, ou para se resistir a uma pretensão descabida, que se que se revele depois descabida ao final, né? é, se valha de instrumentos que caracterizariam a litigância de má-fé, ou que é, violentariam as regras dos deveres processuais que têm as partes procuradores, Que seria é, a mentira, realmente aquela consciente, né, resistência injustificada ao andamento do processo, é, a apresentação de recursos meramente protelatórios, ou seja, a pessoa já tem consciência, já está esclarecida da pretensão e mesmo assim ela continua resistindo por meio de recursos. Né? E, e, e essa questão do recurso, muitas vezes a má fé é vinculada é, para fazer com que o processo se prolongue e depois se invoque a questão do fato consumado. Ou seja, passaram-se tantos anos que a minha situação jurídica, é, que não é não é de acordo com a lei, Vem se arrastando na, na justiça, mas por causa de quê? Por causa dos recursos que essa mesma parte está tentando. aí ela quer buscar a consolidação daquele fato. Isso é uma típica caracterização de uma fé, porque usou do processo não para conseguir o que a lei é, permitia, mas para conseguir o contrário, o que a lei estaria vedando. Doutor, e o senhor, na sua experiência como magistrado, é, convivendo com outros magistrados, com muitas decisões, é muito comum é, casos de litigância? Eu queria que você desse exemplos. De, de, de casos concretos de litigância de má fé. Olha, eu até já estava é, é, citando alguns aqui de, de das mentiras sabidas, né? É, é, é complicado eu dar caso específico, mas vamos lá. É, qualquer situação onde a parte alega um fato que ela tem plena consciência de que aconteceu da maneira como foi deduzida contra ela, por exemplo, e ela resiste mas esses fatos revelam que ela tinha consciência de que aquele fato não é verdadeiro, é caracterização de câncer para fé. Eu dou um exemplo, citei na, na minha exposição, é um pedido de horas extras de determinado trabalhador. Ele pede horas extras e o empregador diz que ele não fazia aquelas horas extras. É comum a negativa na defesa, porque a interpretação distinta sobre o mesmo fato. Só que esse empregador junta os cartões de ponto, é, como prova sua, da empresa, onde estão assinaladas todas as horas extras que o trabalhador está pedindo. E junto aos recibos salariais, onde esses, essas horas extras não, não foram pagas, pagas e nem compensadas. Aí eu pergunto, por que a, a defesa argumenta negativamente que aquelas horas extras não existiram se na posse da própria empresa estão documentos que comprovam justamente o contrário? Esse é um caso típico de litigância de má-fé. Né? E esses casos de litigância, então, para a gente encerrar, doutor, uh, é preciso ficar atento, todo mundo ficar atento, tanto um lado quanto no outro. Sim, se, se me permite, essa questão é muito importante do processo de trabalho porque, como eu dizia, agora não há mais dúvida. Então, é, é preciso que a gente construa o processo de trabalho de maneira mais é, enfática em relação à ética processual, porque antigamente nós podíamos interpretar a polêmica da sua aplicação em razão do princípio da proteção. Agora nós precisamos entender que o princípio da proteção continua aí e essas regras éticas pertencem ao nosso Código Processual e devem conviver com o princípio da proteção. Aí eu digo, é preciso atenção na propositura da petição inicial é, para que muitas vezes o mecanismo de copiar e colar é muito comum hoje em dia né, na, nas articulações de, de, de peças com ferramentas eletrônicas que se faça uma revisão do texto, que se faça uma, uma adequada entrevista com a, a parte que, que está em juízo, que vai entrar em juízo para se defender ou para pedir, para ver se, se não há nenhuma incongruência. Porque muitas vezes não há a litigância de má-fé, mas ela, ela muitas vezes pode ser extraída de indícios. Se você no processo assume uma conduta que parece estar agindo de má-fé, Pode ser, penalizado. pode ser penalizado. Então, se você não fez uma revisão da peça de defesa ou de pretensão e deu esse indício, você muitas vezes pode vir a ser penalizado e aí vai ter que se defender para demonstrar que aquilo foi um equívoco, um erro material, etc. E a pena já estará aplicada. É um trabalho que poderia ter sido evitado. O processo tem que ser um instrumento ético. Basta deduzir a sua versão dos fatos e apontar o seu fundamento jurídico. Dr. Kleber Bach,